Eu sou a Isa, e hoje nós estamos de volta com The Sims Mobile, Jane e o Mundo, Episódio 3. Antes de tudo, eu quero agradecer... As pessoas que estão me ajudando a chegar nos 7 mil. Gente, eu queria muito chegar nos 7 mil inscritos esse mês ainda. Mês de janeiro de 2021. Uma das minhas metas é conseguir 10 mil inscritos esse ano. Então, se a gente conseguir 7 mil agora no começo de janeiro, é quase garantido que a gente consegue 10 mil esse ano. Eu vou ficar muito feliz. Muito obrigada pelo apoio, gente. Eu espero que vocês tenham compartilhado o meu canal e... Me ajudado a chegar nesse 7 mil. Muito obrigada a todo mundo que compartilhou também. E que não chegou a comentar. Mais uma coisinha também. Me segue no Instagram. Tem o challenge lá. Dessa maquiagem. Desse look. E lá você consegue ver a minha vida mais pertinho. Bom, vamos começar já falando que... Eu achei que ele ia me mandar atualizar. Talvez eu esteja jogando desatualizada. Talvez. O importante é que tá funcionando. E que a gente ainda tem dinheiro infinito. E que a Jane ainda tá aqui. E que eu não perdi nada. Esse é o importante. Hoje... É o dia do casamento. A gente vai fazer um casamento. Já aceitei todo mundo que me mandou solicitação. Eu não vou compartilhar meu código de amizade nesse vídeo. Porque eu já compartilhei ele no vídeo passado. Então, eu gosto de fazer assim. Porque eu sei que as pessoas que estão me pedindo em amizade. São pessoas que realmente me assistem. Bom, vamos lá então. Vamos ter esse casamento. Vamos chamar aqui a nossa querida Namors. Tá aqui, tá aqui, Namors. Vamos casar. Conclua a coleção de casamento. É pra já, gente. Vamos concluir essa coleção do casamento aí. Vamos arrumar aqui atrás. Ó, já tem umas cadeiras, tá vendo? Já tem uma coisa aqui atrás, sabe? Vamos ver onde eu tenho. Aqui ainda é meu, então dá pra fazer aqui. Toda vez eu botando nos fundos da casa o bagulho de casamento, né? Nossa, coisa nada feia também. Ai, gente, desculpa não fazer bonito, eu não sei onde me enfiar. Concluí a coleção, agora a gente vai casar, né? Né? Né? Lá vem o casamento Vamos fazer essa missão Olha gente, passou 8 horas Lena Lloyd E Jane Callis Ai que lindos Era diferente antes, não era? Era, né? Eu sei que era diferente Mas se a gente se casou, por que que ela não virou minha assim? Eita, gente, por que que ela não é minha? Pedi para morar junto, porque o nível de relacionamento 8 Então eu casei com ela, mas a gente não pode morar junto É cada coisa, mas né? assim, eu nem sei dizer A gente tá no nível 4, a gente tá na metade ainda Mas eu vou conseguir Me aguardem Vou ficar clicando loucamente aqui Agora que a gente tem esse dinheiro, a gente consegue fazer tudo rápido Subir de nível, tá, vai Já fomos pro 5. Só falta 3 agora. Trabalheira para morar junto? Não sabia que era assim. Nossa, tô subindo de nível muito, gente do céu. Tô subindo muito de nível porque eu tô fazendo altos eventos com ela. Mas eu quero subir de amizade. Aê, ah, é, só falta um, gente. Só mais um evento, gente. É agora. Vai que eu quero ter filho ainda. Tá, vamos ver se ela quer morar junto agora. Pedir pra morar junto. Eu já pedir para a Lena se mudar com você E ela não vai se mudar? Ela não aceitou? Tá, ah, deixa eu ver se eu consigo ter filho com ela pelo menos Mesmo sem ela ter aceitado Ah, eu não posso ter filho ainda Subiu de nível, agora a gente pode ter filho Agora a gente vai ter filho com ou sem a Lena Isso que eu fiquei pensando Será que dá para ter filho na real? Tipo, com ela só perto de mim? Porque ela é minha esposa, querendo ou não Conceder, Conceber planos para um bebê Ai, agora a gente tem que ficar fazendo pra sempre isso? Cadê ela? Ai, que legal. Vamos escolher alguma coisa pra ela aqui. Sendo bônus de vez em quando, quando eu vou querer outro sim. Sim. Toque uma mesa. Fazer uma lista. Ah, ó. Então tá. Então dá. Vamos fazer tudo agora. Nossa, gente. Demorei tanto tempo pra conseguir fazer essa missão. Aqui é tão rápido, tá tudo indo tão rápido, a gente já vai ter um filho em terceiro episódio. Eu sei que vocês gostam de ter filho. Nossa, a gente entra nas casas, tem tipo, seis crianças. Eita, era ela na foto ali? Ah não, Dama. o que é que você quer? Essa mulher louca, esbaforida. Ah, é, vídeo no nível de... Meu Deus, quantos níveis gente subiu? Ah, eu queria uma pessoa colorida também, sabia? As pessoas com mobis, às vezes não podem receber transformações, então elas já são maravilhosas. <risos> ah, eu não quero fazer transformação, me de Ai, estou sendo obrigada. Aí isso. linda, maravilhoso. Agora eu me atendendo na minha casa. Ai, Ai que evento gigante. Ao invés de três dias, também eu tô fazendo ele em cinco minutos, né? Impossível não ficar gigante. Já pode desbloquear a oficina Ai, ai, ai Agora eu tô muito confusa se eu trabalho na oficina Ou se eu tenho um bebê Porque ela queria mais trabalhar na oficina Do que ter um bebê, mas ela não quer mais ficar sozinha Ai, que legal Gente, agora eu tô na dúvida Me ajudem Será que a gente primeiro trabalha bastante na oficina Ou será que a gente Tem um filho A gente tá quase terminando a missão de ter filho Ai, finalmente Finalmente. Vamos ter um bebê agora, então. Eu vou botar o ter um bebê com Lena. Ah, é um menino! Tá voando, gente. ó! Leonardo Calo! Ah, gostei. Gostei, vou deixar. Em homenagem ao meu sobrinho. Esses bichos de ouro branco, cara... Ai, gente, a gente tem um filho. Tudo correu tão rápido. ninguém quem será que ele parece? Quando eu ponho ter um bebê, eu sei que ele pega as características de todo mundo. Bom, gente, esse foi o vídeo. Eu sei que foi mais rápido, porque eu tive que ficar meia hora clicando pra subir nível de relacionamento, pra ter um filho. Então, né, pra vocês, pode ter sido rápido, pra mim não foi. Mas a gente conseguiu fazer muita coisa. A gente conseguiu ter um filho. Eu tô muito feliz. E vocês? Próximo episódio vai ser... Ou escolha, tá? Vote aqui embaixo nos comentários. Vai ser ou visitando meus inscritos no The Sims, ou trabalhando na oficina ecológica. Escolham aí nos comentários que vocês vão decidir o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Não esquece de se inscrever aqui no canal e de deixar o seu comentário. Tchau!